Cuidado com empréstimos e juros abusivos. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com os outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama que dorme? Provérbios Fique no azul. A ninguém devais coisa alguma. A não ser o amor com que vos amei uns aos outros. Romanos. Poupe: Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Provérbios. Seja um investidor e multiplique seus bens, pois a quem tem mais será dado. E terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus Evite ser fiador de alguém. O homem com pouco entendimento compromete-se ficando fiador do seu próximo. Provérbios Se você gostou dessas lições financeiras da Bíblia sobre dinheiro, Deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como esse. Eu vou trazer conteúdos cada vez melhores para te ajudar a enriquecer, para te ajudar a prosperar e a multiplicar o seu dinheiro. Então dê essa força, deixando like, deixando um comentário se inscrevendo no canal. Se inscreva no canal para o canal crescer cada vez mais e esse conteúdo chegar a cada vez mais pessoas. E se você quer acessar um conteúdo mais avançado... Entre no grupo gratuito do WhatsApp, o link está na descrição desse vídeo. E fique por dentro das novidades que eu vou lançar por lá. Vídeos novos, conteúdos exclusivos e ofertas. E acesse também a nossa página no Instagram, Prosperando Online. O link está na descrição desse vídeo. Um forte abraço e até o próximo conteúdo.